Talvez uma outra coisa que você faz para educar o seu filho é quando ele faz alguma traquinagem em casa, você diz assim, ó, quando teu pai chegar, eu vou falar para ele o que foi que você fez. Que mensagem você está passando para o seu filho? Certamente a mensagem é de que teu pai é um carrasco e quando ele chegar aqui, ele vai te pegar. Que tipo de relacionamento você está criando com teu filho em relação ao pai dele? E isso é muito interessante para você começar a considerar.